Com uma mistura de imagem de ponta e portabilidade excepcional, a série DJI Mavic nunca parou de empoderar criadores. É chegado o momento de dar um novo salto rumo ao futuro. Apresentamos o DJI Mavic 3 Pro e o DJI Mavic 3 Pro Sim. Tanto Pro quanto Procine, trazem câmeras triplas para imagens super dinâmicas. Contando com câmera a seu Blade com CMOS de 4 terços. Traz qualidade de imagem e ciência de cores sem igual. Na fotografia de paisagens. Há poucas oportunidades de gravar com a luz ideal. A câmera Cellblad com CMOs de 4 terços é capaz de capturar mais detalhes de luz e sombra em ambientes com alto contraste, juntamente com a Cellblad Natural Color Zaluja HMCS. Gravações originais alcançam cores nítidas e realistas assim como enxergadas a óleo num. A câmera tele aprimorada de 166 mm conta com zoom óptico de 7 vezes e uma abertura maior de f3,4, traz resolução mais alta e é capaz de gravar vídeos em 4.060 fps. Poder contar com a lente tele mudou tudo para mim. Acredito que especialmente ao filmar a vida selvagem, almejamos capturar os momentos mais autênticos. Então ser capaz de filmar de uma distância segura. É um recurso extraordinário. A terceira câmera é a nova tele média de 70mm, suportando zoom óptico de 3x, resolução de até 48MP, sendo capaz de gravar vídeos em 4060fps e com d M. A nova lente tele de 3x é super útil, ao gravar em cenários urbanos já que nem sempre é possível se aproximar do alvo, para que possa chegar e gravar à distância, sem perturbar ninguém, e também permite gravar com maior compressão, fazendo com que o plano de fundo pareça maior, e mais dramático e trazendo mais p na gravação. A versão Cine conta com um SSD de 1TB integrado, e as três câmeras gravam com Apple ProRes, trazendo fidelidade de cores superior. Além de imagens flexíveis e em nível profissional, o Mavic 3 Pro conta com desempenho de voo top de linha e recursos inteligentes. imagens realistas conseguem transmitir emoção, são capazes de inspirar e eternizar momentos. O Mavic 3 Pro oferece inúmeras maneiras de acender as chamas de sua imaginação. Poder contar com três lentes integradas do DJ Mavic 3 Pro, me permite capturar ângulos e cenas diferentes, que antes eu considerava impossíveis. A qualidade de imagem é incrível a variedade de gravações que se pode obter. Este drone é um sonho para qualquer contador de histórias visuais. Com o DJI Mavic 3 Posso Pro, alternar entre três distâncias focais com facilidade e obter estilos de composição diferentes, otimizando significativamente a eficiência de gravação para fotografias de paisagem. Com seu inovador sistema de câmeras triplas, o DJI Mavic 3 Pro inaugura uma nova era de possibilidades de criação de imagens e narrativas. Para que continuemos a manter a inspiração em foco. Deixa like e se inscreve no canal.